Oi gente, eu sou a Prof. Lari e hoje eu tô aqui com a Prof. Isa, oi gente, tudo bem com vocês? Isso, e agora a gente já está no mês de julho e continuamos trabalhando com Força Total, Eleve o jogo. Como vocês sabem, tudo está decorado como se fosse um game, porque toda virtude que a gente aprende cada semana, a gente sobe o um nível no nosso jogo. Só que esse jogo é exercido na nossa vida. Tudo que a gente aprende aqui, a gente tem que tentar cumprir isso na nossa vida. Esse que é o legal do nosso jogo. E hoje nós vamos aprender sobre... Bondade! bondade. Então... Como a gente mudou de mês, o versículo para memorizar mudou também. Então, papai, mamãe, ajude seu filho que não sabe ler, repita para ele. Você que já sabe ler e escrever, pega uma caneta, se posiciona, que aprovisa vai ler para gente. Então, o versículo está em Filipenses 1, no versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus sabe, profisa, que essa virtude de bondade me lembrou de uma história bem legal sobre o Léo. Conhece? História do Léo? Acho que eu nunca ouvi não, Prof. Então, tu acha que eu ia gostar se eu te contasse? Nossa, sim! Eu quero muito escutar uma história nova. Então, tá. Preste atenção você é de casa também, que agora você vai ouvir a história do Léo. Então, a história do Léo é a seguinte. Tudo começou quando ele acordou certo dia e ele pensou Hum, esse dia vai ser muito legal. E ele já foi com o pijaminha dele para a cozinha para tomar café da manhã. Porque a gente não pode ficar sem o café da manhã. Aí ele abriu o armário e pensou Vou pegar meu cereal favorito, que é aquelas bolinhas de chocolate, sabe? Ah, eu amo bolinhas de chocolate. Ele também ama esse cereal. E daí ele abriu o armário, não tinha, não tinha de cereal. Ele já tinha até sonhado com essa bolinha de cereal. E ele pensou, nossa, meu dia começou amargo, que nem esse limão que a Isa colocou aqui. Aí, ok, ele já ficou tudo bem, vou comer uma coisa que eu não gosto muito, mas vou comer. Aí ele, a mãe dele falou, não se preocupa filho, hoje eu vou fazer bolo de chocolate Nossa. e pão de queijo. Nossa que delícia! Ele já nem lembrava mais do céu porque pensou, hoje vai ter bolo de chocolate, pão de queijo. Só que mãe dele fez a geladeira, não tinha ovos. Aí ele pensou, nossa, continua amargo no meu dia agora que eu achei que eu ia comer um lanche bem gostoso. Aí a mãe dele falou, mas filho, vai na casa do Lucas, que era o melhor amigo do Léo, e pede ovos emprestados. Aí ele pensou, vou lá. Aí ele botou a mochilinha dele, o tênis dele, e foi na casa do Lucas. Ele pensou, já vou aproveitar, além de pegar os ovos, e vou marcar de brincar com o Lucas mais tarde. Aí ele chegando na casa do Lucas, bateu na porta, a mãe dele abriu e falou brincar contigo hoje, nem já ah, também, não. porque ele estava doente, aí o Mel já ficou mais triste ainda e pensou, esse dia não gosta de mim, até agora e só é de manhã, nada tá acontecendo de bom para mim, mas aí ele agradeceu, pegou os ovos e fui levando os ovos para cá, só que daí no caminho começou a chover. Ele estava sem guarda chuva e ele tropeçou no chão, caiu e quebrou os ovos. Quebrou os ovos. Só que quando ele estava lá no chão, todo abusado de ovo, porque ovo perde, ele pegou e viu um cachorrinho na chuva perdido. E ele pensou, eu preciso ajudar esse cachorrinho. Pegou o cachorrinho. Levou até a mulher e pediu ajuda para ver se tinha algum número na coleira. E adivinha? Tinha! Tinha! Ai, que bom! Uma notícia boa. Eles ligaram pro dono. O dono veio buscar e ficou muito agradecido. Só que agora ele estava em casa, com chuva, sendo o melhor amigo. Então, o que ele foi fazer? Brincar com a irmã mais nova. Legal, né? Muito! Mas a irmã mais nova só queria brincar com os jogos dela. E ele não gostava muito dos jogos da irmã. Mas ele aceitou. Aceitou, brincou com a irmã. Ela ficou muito feliz, mas ele foi dormir triste, triste. aquele dia. E já esperando pelo próximo dia, pensando, o próximo dia vai ser melhor. Porque esse tá com nada. É, profilari, realmente o dia de não foi muito legal. Mas, sabe, eu acho que tem um jeito de a gente deixar esse dia bem melhor do que ele realmente foi. Sério? Então eu tô realmente curiosa. Como é que o dia do Léo pode ser mais feliz? Eu vou mostrar pra vocês. Tem dias em que a nossa vida parece como esses limões aqui. Muito, muito azeda. E aí a gente faz uma limonada. Será que essa limonada não vai ficar tão azeda quanto a história do Léo? Bom, agora a limonada pode parecer azeda. Mas ela vai ficar muito gostosa quando a gente botar um toque uhum. muito especial nela. Estou ansiosa para saber que toque é esse. Vocês estão todos prontos? Então, crianças, a gente fez essa super limonada. Uhum. Mas falta um toque muito importante nela. Uhum. Qual é, Profisa? Vamos... Rever toda a história que a Profilar nos contou sobre o nosso amigo Léo. Bom, ele acordou e ele estava com muita vontade de comer aquele cereal de gotas de chocolate, né? Uhum. Que a gente gosta muito. E não tinha. Mas, bom, a mãe dele disse que ela ia fazer uma comida super gostosa para ele e também não tinha ovo. Mas aí, isso fez com que ele saísse para caminhar na rua, respirasse um pouco de ar puro, que já é muito legal e fez com que ele fosse na casa do amigo dele só que chegando lá, realmente, o amigo dele estava doente e ele não ia poder brincar mas sabe o que isso foi bom? porque assim ele descobriu que o amigo dele não estava muito bem e ele pode se disponibilizar para orar pelo amigo dele Ah, isso é verdade? Ele não ia ter como saber antes, né? Exatamente, só se ele fosse na casa do amigo e, bom, ele pegou os ovos então com a mãe do Lucas e aí depois ele tava voltando pra casa, choveu, ele tropeçou e os ovos todos caíram e quebraram. Mas, ah, tá sabe? Legal. Tem um lado positivo nisso, prof. Qual ah, é? Ele viu um cachorrinho na rua que tava perdido e ele pôde ajudar esse cachorrinho. Hum, isso é verdade. Nem ia ter conhecido o cachorrinho, Exatamente. né? Exatamente. E aí ele ajudou o cachorrinho voltar pro dono e aí deu tudo certo. Bom, depois ele voltou para casa, só que estava chovendo e ele não podia nem brincar fora, nem brincar com o melhor amigo dele e ele não podia nem comer a comida favorita dele. Mas ele foi brincar com a irmã dele. E pode não ter sido melhor brincadeira de todas para ele, porque ele era mais velho do que ela, mas eu tenho absoluta certeza de que quando a irmãzinha dele foi dormir de noite, ela estava muito, muito feliz. Fazia muito tempo que ela não ganhava tanta atenção dele, né? Exatamente. E todas essas coisas, quando a gente olha pelo lado positivo da nossa vida e dos nossos dias, deixam ela muito mais assim como essa limonada. É verdade. Agora, enquanto tu estava falando desses lados positivos, eu fui obrigada a botar açúcar nessa limonada. E com certeza, agora ela deve estar uma delícia. Ah, agora eu tô com muita vontade de tomar. Eu também. Então, assim... A nossa vida às vezes parece que, às vezes, né, tem dias feios, que só acontecem coisas ruins, que não acontecem coisas muito legais, e a gente acha que aquele dia está contra a gente. É verdade. Mas a gente tem que ver o lado positivo e o que, é que aquilo tem para nos ensinar. E o que de bom tem nas, nas situações ruins, tu não acha? Com certeza, profe. então com essa história a gente pode ver que mesmo o dia estando bem chato pro Léo, ele teve atitudes de bondade. E eu tô lembrando de um versículo da Bíblia que fala um pouco sobre isso. Tu pode ler pra gente, profiso. Qual o versículo do hum, Eu acho, profisa, que esse versículo está em Tiago 1,17. Vamos procurar então. Procura para a gente ver se é isso mesmo. Aqui, Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Hum, então, vocês viram que até os dias ruins são presentes de Deus? Às vezes, os presentes não é aquilo que a gente mais quer no mundo. Às vezes, a gente precisa aprender algumas coisas com os dias ruins, senão tudo ia ser muito fácil. Cara, se todos os dias fossem perfeitos, a gente nunca ia realmente dar valor para dias muito legais. É, então agora você já sabe aí na sua casa todo dia que acontecer algo que fique um pouco triste, um pouco para baixo, tente encontrar um lado bom, tente encontrar alguma coisa boa que você possa valorizar nesse dia. Então, por hoje, essa era a história do Léo. Espero que vocês tenham gostado. E deixe seu like aqui, se você quiser botar algum comentário no vídeo, se inscreve no nosso canal. É, estamos muito felizes que vocês estão acompanhando e semana que vem tem mais, tá? Um beijo. Tchau, tchau. tchau. Voltamos. Não acabou ainda. Fica mais um pouquinho que agora tem um humor bem legal com a Isadora. Então levanta e vamos agitar em casa juntos.